A você amigo ligado no blog abasicoeiro.blogspot.com.br Estamos chegando na área para mais um pré-jogo É rapaz, nós temos aí mais uma rodada da Bundesliga A rodada número 3 E é que vamos ter aí um jogo importante e que estava com cara de ser um jogo mais tranquilo pode virar um jogo mais polêmico da rodada Já já eu vou explicar o porquê porque União Berlim e o Borussia Dortmund vão se enfrentar pela primeira vez na história da Bundesliga. O estreante da primeira divisão já esteve aí na, já enfrentou o Dortmund duas vezes na Copa da Alemanha. Uh, foram a, apenas na temporada de 2016 e também no ano passado, uh, uh, no dia 10 de outubro de, do ano passado, ah, quando o Dótomo eh, avançou. Né? Nos dois jogos nós tivemos ah, o Dótomo ganhando, curiosamente, as duas vitórias dos pênaltis. Uma por 3x0 e a outra vitória por 3x2 na prorrogação. Na prorrogação da, do ano passado. O Dótomo que ah, não vai contar com o Togger Hazard, que teve uma pancada no quadril. Uma, uma lesão que bem chatinha, de tanto que ele bate, ele, ele, né? os jogadores, os times adversários bateram, bateram, bateram muito forte, e isso acabou colocando o que o nosso queridíssimo é, o Hazard não, não, não possa jogar. Além disso, estão fora do Borussia Dortmund, o Murray, que está ainda com problema na luxação no ombro, tá se recuperando. O... E também, ó, talvez a ausência, também mais sentida, né? O Witzel, que teve um problema no adutor. Não foi dito prazo de recuperação, mas a expectativa é que nós tenhamos aí mês, mês e pouco. Vamos ver se vai dar tempo de ele poder jogar na partida contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Da Europa. Né, na primeira rodada contra o Barcelona no Camp Nou. Uh, do outro lado, o Lyon Berlim, que tem um ex-jogador do Borussia Dortmund. Aliás, dois ex-jogadores do Borussia Dortmund. Fiedrich, que muito considerava o que poderia, um se apo que poderia se aposentar. E o Subotic, que foi ídolo do Borussia Dortmund, campeão da Bundesliga. O cara que campeão também da Copa da Alemanha. Foi espátio do time que foi finalista, finalista da Champions League. Em 2013, um cara que tem uma história também espetacular e que tem esse pedacinho né, de, de um encontro bacana. né? E ele valoriza muito o Borussia Dortmund até hoje. E chegou à União Berlim depois de ter jogado lá do Saint-Étienne, da França. E está tentando fazer com que algo, algo de Union Berlim, que veio para a primeira divisão, mas que obviamente... É, tem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas dificuldades. É um time muito limitado, a gente sabe disso. E isso pode fazer um pouco é, a diferença aí pro, pro confronto deste sábado no Estádio da Floresta é, lá na, na cidade de Berlim. Né? Por que, que o jogo acabou ganhando um caráter polêmico? Férix Bridge. Pois é. Ele mesmo, aquele que claramente prejudicou o Schalke 04, da partida contra o Bayern de Munique na rodada passada. Ele que é de Munique. Uh, muitos têm discutido muito, muitos pediram o apastamento. Nesta semana, uh, o torcedor do Schalke 04 foi até a, de a delegacia uh, de Gelsenkirchen para fazer um processo contra... O, o Félix Brito e também toda a comissão de arbitragem da DFB, incluindo o VAR, daquele jogo. E todo mundo esperava que ele pudesse ser afastado, até pela declaração que ele disse no domingo passado. A kicker, quando ele disse que, olha, realmente os dois lances eram para ver o VAR e 99% de chance de dar o, o pênalti. Ou seja, ele modificou o resultado. Quando estava a partida com 2 a 0, que se saísse um gol, poderia mudar a história daquele confronto contra o Bayern de Munique. Isso fez com que na jogada seguinte né, houvesse o terceiro gol do Lewandowski. Então, o que, que aconteceu? Acabou que ele, o Félix Brit não foi afastado e ganhou como prêmio apitar o jogo num do dos candidatos ao título um dos maiores rivais do Bayern de Munique em questão de briga pelo título da temporada que é o caso do Borussia Dortmund né? uh, essa é uma questão que vai ser aí muito importante para a gente poder uh, ressaltar Kimis que deve vir a campo para esse jogo o Berlim vem com o Kigrewiski, Trimel Fiderich, Subotki Lenz, Gendler Otto ex do Borussia do ótimo, que estava no Stuttgart, Anderich, Becker, Inbergersen, Buter e Anderson. Ah, o de reservas do União do Berlim deverá ter Busk, Nicolas Maloney, Parenzen, Rappi, Henschel, Arcones, Dell, Fletcher, Golika, Kade, Caraman, o irmão do Tony Cross, o Mes, o, o Harrison, o Schielebach, o Arburi, o Puar e o Yuja, aquele que jogou no Colônia durante um bom tempo. O Dótomo deve vir a campo com Burke, Pitchek, Akanji, Rubels, Nico Weigel, Telenei, Sancho, Royce, Julian Brent, pela primeira vez como titular no lugar do Thorger Hazard e primeira vez como titular oficialmente da temporada desde que ele chegou do Bayern Everkusen no início dessa temporada. E o Paco Alcácer, na frente. Quem deverá estar no banco é o Ritz, o Baler, que veio do ano passado do Boca Juniors. O Nakimi, que está no seu último ano de contrato de empréstimo. Schmelzer, Zagadu, que já está recuperado. Bruno, Bruno Larsen, é, que entrou muito bem na partida também contra o Colora, no segundo tempo. Tahud, Rafael Guerreiro, que está nessa situação aí. Se fica ou não no Borussia Dortmund, há essa grande dúvida. O Mário Svon e o Mário Gotti, que pode ter que sair na próxima temporada em função do seu salário muito alto de 10 milhões de euros. Em relação ao Rafael Guerreiro, o Dortmund fez uma proposta de contrato, 3 anos, com 5 milhões de salário. E faltam aí menos de 3 dias aí para a galera acabar, né? E aí a gente vai ver o que, que vai acontecer uh, nessa situação do Rafael Guerreiro, se ele vai ou não para o PSG. Vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que os jogadores do, do Union Berlin que estão fora, é o Rubiner, o Promel e o Schoeterbeck. Muito bem. Bom, o Fox Sports vai transmitir o jogo para você ligado em todo o Brasil. A partir das 1h30 da tarde do horário de Brasília. Olha a narração dele, Theo José. Ele que está de volta às narrações do Fox Sports após esse período de férias. Vai ser um excelente jogo. expectativa de um jogo tranquilo para o Borussia Dortmund. Se souber trabalhar e forçar bem o seu ataque. E construir a vitória de uma maneira mais tranquila. A ter não só o saldo melhor, já com o Leibniz que venceu essa sexta-feira o Borussia Mönchengladbach, mas também pela condição do campeonato, porque cada ponto é muito importante, principalmente pelo Borussia Fábio. já tinha falado na pré-temporada que precisa superar os 76 pontos na temporada passada. Tá certo? Um abraço pra vocês e até mais!